Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma colocação sobre trabalho de conclusão de curso e ainda falando sobre tema e título. Nós temos que ter em mente que o título é uma expressão né, que é retirada do tema e o tema é o assunto, a abordagem, aquilo que eu quero é, está defendendo, vamos dizer assim, no meu trabalho de iniciação científica, no meu trabalho de curso, TCC ou dissertação. Como exemplo, né? poderia dizer assim, se o meu tema for as características dos fenômenos urbanos no Brasil e a sua relação com os problemas enfrentados pelas cidades. Esse é o tema. Então, eu estou trabalhando algo que é fenômeno urbano no Brasil e a relação disso nas cidades é, brasileiras ou naquilo que as cidades enfrentam. E qual que seria o título? Fenômenos Urbanos no Brasil. Então, ele é apenas uma expressão. O tema já traz a delimitação e a abordagem. É, Para que a gente possa entender a estrutura do tema, ela, ela nos ajuda a desenvolver o, o nosso trabalho. Então, eu fiz esse slide curto para te ajudar a compreender o seu tempo. Coloque ali, né, no, de forma, numa folha sulfite mesmo, escrevendo à mão, para você ter um esquema, uma visão né, daquilo que é o, o, o seu tempo. Escreve da maneira com que você achar, ou está entendendo o tema dentro das explicações dos seus professores ou daquilo que você já estudou. Escreva lá. Qual é o seu tema? O tema do TCC, coloque o texto. Depois, você vai fazer o seguinte. Quais são os verbos presentes nesse tema que você escreveu? Quais são os verbos? É muito importante você identificar se existe algum verbo presente ali. No nosso exemplo, né, é, nós falamos da problematização das cidades em relação ao, ao fenômeno urbano muito bem então o que eu quero para isso é traçar um, uma relação entre as características e os problemas então quais verbos podem identificar isso analisar os fenômenos urbanos Relacionar os problemas? Então, é, percebe que quando eu direciono para uma situação de verbo, eu estou é, pensando também na maneira com que eu vou fazer esse estudo. E isso pode é, deixar mais claro a maneira de eu desenvolver o meu objetivo geral, o meu objetivo específico. Depois, separem nesse tema quais são né, os os conceitos presentes aí, né? Nesse, nesse, nesse tema que você escreveu. Quais são os conceitos? No caso do exemplo, fenômeno urbano é um conceito. É, urbanização é outro. Sustentabilidade é outro. Né? Então, quais conceitos aparecem no seu tema? Né, daquilo que você está identificando. Por que que o conceito é importante? Porque o conceito possui características, possui requisitos, e você vai conseguir relacionar e direcionar isso a partir do momento que você os define. Depois, para esclarecer realmente, de fato, se o seu tema está bem definido, é, ele traz o um problema que vai ser resolvido? Ele aponta para essa problematização? Quer dizer... No exemplo que eu dei nesse vídeo, o meu tema, ele aponta para a relação dos fenômenos urbanos com os problemas enfrentados nas cidades. Né? É... Então, eu tenho ali uma indicação clara de é... do que tem que ser resolvido. Né? Então, eu posso caminhar pela questão da mobilidade, posso... É... vias de acesso, verticalização... É, enfim né? E qual é a delimitação? O seu tema, como ele é uma abordagem do assunto, né? estou fazendo uma abordagem em cima de fenômenos urbanos no Brasil, então não é no mundo, né? é no Brasil, poderia delimitar mais ainda, poderia ser na cidade, poderia ser no bairro, né? poderia ser na avenida, é... e essa delimitação ajuda você a ter foco nos seus elementos de estudo. Então, para a gente poder entender, o, essa estrutura do tema, ela permite que você, vamos dizer assim, identifique as suas ações a partir dos verbos, os conceitos, o que, que é que tem que ser resolvido e a sua delimitação. Com essa estrutura, você possui né, um direcionamento adequado para o desenvolvimento do seu trabalho de curso. Né, que é realizar uma pesquisa, uma revisão de literatura que vai te direcionar para a, a pesquisa adequada né, do seu tema. Ou seja, você vai conseguir traçar ali um roteiro, um sequenciamento de estudo que vai fazer com que você possa concluir seu curso adequadamente, que eu acredito que seja o sonho de todo aluno que está aí graduando, buscando uma especialização no artigo ou até de mestrado e doutorado, tá bom? Espero ter colaborado com você, deixa sua dica aí no canal ou alguma dúvida, tá bom? Até mais, fique com Deus, muito obrigado.